O que será que as pessoas acham que quem estuda muito costuma perder sua fé? Fé e religião são a mesma coisa? Como explicar onde acaba a liberdade de expressão e começa a intolerância? O que é liberdade? O que é tolerância? No século 17, o cientista Galileu Galilei propôs a teoria de que a Terra não era o centro do universo, que na verdade a Terra girava em torno do Sol, e depois disso ele foi condenado pela Inquisição da Igreja Medieval. Hoje, quem disser que o Sol gira em torno da Terra é visto como um louco, por que que, atualmente, as pessoas que acreditam na criação de Deus têm medo da teoria da evolução? Será que não seria o mesmo erro dos cristãos na Idade Média? Será que a teoria do Big Bang é uma ameaça para a fé cristã? Quem foi Jesus? Será que ele ressuscitou mesmo? A Bíblia é confiável, historicamente? Os evangelhos e as histórias a respeito de Jesus não foram invenções das cabeças dos discípulos? Fé e razão são coisas opostas? Religião e ciência são inimigas? Criação e evolução podem andar juntos ou não? Existe fé racional ou toda fé é uma fé cega? As perguntas que vocês mandam é que geram os vídeos, e as respostas nunca são dadas como as respostas finais da história. Envie sua pergunta, faça o desafio. Não queremos que as pessoas pensem de maneira igual, queremos apenas que elas pensem. A proposta é ter uma fé inteligente, uma fé que ajuda o pensador a crer e que ajuda o crente a pensar.